E na safona, Michael Kuzuei Se o ar passa, deu A gruta fez um efeiro pra eu passar Três reis de joelhos pra voltar Quem sabe cola às vezes rola só que não. Pode até tomar banho de ouro. Eu vou te receber no tesouro. Eu ainda te amo. Você tá com moral, só que não presta aí, presta aí. Você tá indo pra onde? Presta aí, presta aí. Sempre que ela sou longe. Tô melhor sem você do meu lado. Antes, só do que mal acompanhado. Mas sozinho eu não tô. Nem de conto que Eu vou morrer de paixão. Vou matar pra você, sangue não Se mora, pai com você. Isso é quem gosta, meu brilho. Vai! Abre o tapete de viveiro pra eu passar. Desde aí de joelhos pra voltar. Quem sabe cola. Às vezes rola, só que não. Mas até tomar banho de ouro. Eu vou te receber no tijolo. Eu ainda te amo. Você tá com moral, só Resta aí, você tá indo pra onde? Resta aí, resta aí, sempre que elas onde? Tô melhor sem você do meu lado, antes só do que mal acompanhado, mas sozinho eu não tô. Vem de contar quem me ligou, essa que você faz o diabo. Tá combinado o dando risada, vou morrer sem paixão, vou voltar pra você só que não. Tô melhor sem você do meu lado, antes só do que mal Vou correr sem paixão